aqui, como Só é que é o teu nome? nome? Qual é o teu nome? Milena. Milena. Na subida, tá? Uhum. Desce lá. Isso para tá, flexionado. Alinha o joelho com o segundo dedo, do lado do dedão, junta os e vem subindo e depois se relaxa. Volta. A gente não precisa subir. Apertando e depois se relaxa. Vem, vem, vem, vem, vem. Devagar, tá? Fica aí. Agora daqui, ó, já começa a limpar. Aqui. E pronto. Tá? Sem apertar o queixo também. Percebeu a diferença de a gente tá aqui? Vem subindo, ó. Aqui, ó. O próprio contração aqui, o enrolar a coluna, já, já conecta lá com as escápulas, que se juntam, assim, e subiu. A gente articula a coluna, então, não... vamos só fazer isso. Quando chegar ali na parte da, uh, da contração ali, o quadril já, ali já, já, quase subindo. Chegou no ponto, junta lá, junta lá. certo? Beleza, vamos fazer um intervalinho, nós vamos fazer os intervalos assim, não tem horário certo, quem falou, Tamara, eu... Tamara. a gente vai fazer os um intervalos assim, esse nós vamos dar uns 15 minutinhos e depois